estamos de volta para mais um vídeo sobre dicas do Nuke e nesse vídeo eu vou listar 12 itens para otimizar a performance ou então simplesmente melhorar o seu projeto. Esses são os itens e a gente vai ver então um por um. Começando pela ligação em B. O Nuke ele é um software que privilegia uh, essa árvore que a gente chama, dirige-se em português, então nós temos duas conexões principais, A e B. O B, então, você deve pensar como fundo ou background. O que significa que, se você tem duas imagens conectadas, ou seja, eu tenho essa imagem e essa imagem, quando eu olho pelo B, eu consigo ver as duas juntas. Quando eu olho pelo Merge, no caso, eu consigo ver as duas juntas. Isso significa que a imagem A, ou seja, esse pedaço aqui, está em cima de B. Fazendo isso... Se eu desabilito o node para poder olhar a imagem, eu consigo então simplesmente ver o meu, o meu passo anterior, ou seja, antes de fazer aqui a junção das duas. Se isso por algum motivo tivesse invertido, e eu fizesse isso, eu viria essa parte aqui da imagem, ou seja, eu viria a parte que está em cima dela. Então o que a gente acostuma é simplesmente ver o, o tempo todo ela estando mesclada em B. Então se você tivesse aqui uma composição bem grande, você viria que é o tempo todo que eu teria em B, o que a gente chama também de centrada em B. O segundo item que eu vou falar aqui é o, é o bounding box. O bounding box é esse pontilhado que você vê aqui em volta da imagem. Então repara o simples fato de, a imagem original ela tinha 1920x1080, e quando eu chego no final dessa operação aqui, ou seja, quando eu entro no final da minha primeira montagem, ela está um pouquinho maior isso significa que quanto maior tiver a minha imagem ou esse bounding box aqui, né, esse frame, mais processamento ele precisa, porque ele vê isso aqui como se fossem pixels zerados, ou seja, ele vai tentar processar essa parte do frame. Como resolver isso? Todo merge e alguns outros nodes, eu tenho essa opção aqui, ó, set bounding box to. Isso significa que eu vou forçar ele, ele, o padrão dele é a união dos dois, ou seja, você repara que ele está somando aqui. E ele tem a opção aqui de mudar para A ou B ou a interseção dos dois. No simples fato de pegar aqui, e como essa imagem aqui está é, original, ou seja, não tem manipulação, manipulação nenhuma nela, ela está no formato original, 1920 por 1080 O simples fato de eu trocar aqui para B, significa que a minha comp, então, ela passou para o formato original, ou seja, ele vai deixar de computar aqueles pequenos pixels. Nesse pequeno exemplo aqui, eu tenho apenas 4 a mais e 2 a mais. Não é tanta coisa assim. Mas se eu tivesse, por exemplo, um outro problema aqui, eu vou criar um problema. E se eu olhar aqui agora, ó, o meu bounding box está bem maior. Então repara o meu problema que eu tenho aqui. Né? Agora a minha imagem que era originalmente por 1080, agora tem entre os 1312 por 1700. Então repara o problema que eu teria de fazer... Né, o cálculo desses, desses pixels todos que estão em volta da imagem E na verdade não servem para nada Então vindo aqui e alterando isso para B Ele volta ao meu aspecto original Isso pode dar um probleminha uma hora ou outra Mas 99% das vezes é o que vai resolver o seu, a, a velocidade e a performance da sua comp Então eu vou deixar aqui em B e vou voltar para cá A outra coisa que eu vou falar já que eu mexi nisso aqui É esse problema que a gente está tendo Repare que a minha imagem aqui ela perdeu muito a qualidade, ela está bem quadriculada. Isso é um defeito que é criado no momento que eu quebro a concatenação. O que chama isso? Se eu tenho vários elementos do mesmo item, no caso aqui o transforme, ou seja, eu estou aumentando e diminuindo a imagem, é simplesmente isso que eu estou fazendo para poder forçar aqui a performance dela, para poder forçar o defeito. Então eu tenho aqui a imagem pequena, ela tem o tamanho original, eu diminui ela, aumentei de novo, aí rodei, aí aumentei, aí rodei de novo, aumentei de novo e botei aqui no tamanho 100% dela mais uma vez. Então quando eu faço isso, eu quebro a concretação no momento que eu tenho esses outros nodes no meio do meu transform. Se, como o Nuke trabalha por operação matemática, se eu tenho os transformes alinhados um atrás do outro, o que acontece é, ele vai recalcular a trajetória ou a dimensão ou o que for e vai realinhar a matemática e no final aqui eu não perco performance nenhuma. Então esse node que eu botei aqui é simplesmente poder desabilitar todos os grades de uma vez só, né? Todos esses nodes de cor de uma vez só, a gente poder ver a performance entre o antes e o depois. Então você vai reparar aqui, no momento que eu deleto os, do que eu deleto, né? O que eu desabilito os grades, você vai ver a performance, né, a qualidade da minha imagem que vai voltar a 100%. Então, foi isso que aconteceu. No momento que eu deletei os grades, o meu transform foi recalculado automaticamente aqui, matematicamente, entre eles, e a performance do arquivo, né, o detalhe da minha imagem, voltou a ser 100%. Se eu tiro aqui de novo, eu tenho a quebra da concatenação. Então, é muito importante com isso, tente alinhar sempre os seus, os seus é, transformes. Isso vai fazer muita diferença. Uma coisa que eu também posso falar aproveitando isso aqui, eu vou tirar então agora esses grades, já que eu não preciso mais dele. E outra coisa também que vai ser bem legal de trabalhar para poder otimizar a performance é, uma vez que eu fiz esse trabalho aqui e no final dele eu fiz um match paint bem simples, né? Eu só pintei aqui o o, o fundo. Poderia ser algo muito mais complexo, né? Mas uh, aqui eu estou tentando dar um exemplo. Outra coisa legal de fazer também é selecionar todo esse trabalho que você fez antes, selecionar pré-comp, e então eu posso fazer uma mesclagem disso. Ele te dá uh, opções. A primeira é onde salvar o arquivo, a segunda aqui é o local que ele vai ser exportado, ou seja, são duas coisas separadas, né? ele gera um arquivo nuke e a segunda aqui também é onde vai gerar os arquivos que ele vai exportar. O padrão dele é XR, e a gente sempre recomenda que você mantenha esse formato. Depois ele vai perguntar aqui sobre os canais que você precisa exportar. Então nesse caso aqui, eu só tenho RGB. Se você quiser botar um RGB alfa também, né? mais um alfa não vai fazer muita diferença. E o legal é isso aqui. Ele, pode, ele te dá a opção de manter um backdrop e criar a precomp junto. De deletar essa comp original e deixar apenas a precomp. Ou de não fazer diferença nenhuma. Então o mais legal aqui é deixar o backdrop. Você dá um ok. Ele vai perguntar agora de novo o que? Qual é o node que eu vou dar a minha saída? Então aqui o meu último node da linha é o RotoPaint. Eu ponho o RotoPaint e dou OK. Então o que ele fez foi isso. Ele substituiu a minha comp. Por uma pré-comp. Então é esse que está aqui embaixo. Então repara aqui a diferença. E ele aqui me deu depois a opção de exportar. Então eu posso depois exportar isso aqui e continuar trabalhando normalmente. Repara aqui. No momento aqui, ele não vê diferença nenhuma, né? Porque ele tá lendo já o primeiro frame. Então tá aqui a minha imagem e vamos continuar. Outra coisa que eu quero falar é sobre blur versus o defocus. Blur e defocus são duas coisas bem legais de usar. A diferença entre eles, muita gente não entende, e e algumas diferenças são. Primeiro que o blur, ele é mais ágil. Então, definitivamente o blur, ele tem uma qualidade um pouco mais baixa, ele funciona para muitas coisas, por exemplo, se eu quero fazer aqui como eu fiz aqui em cima, borrar o meu alfa, o blur é o ideal a gente não percebe grandes problemas nisso, se eu quero fazer um um efeito mais próximo da câmera eu uso o defocus, mas por outro lado o defocus é um pouco mais pesado então se eu tentar olhar aqui na minha imagem comparar o blur, o blur com o defocus, essa é a diferença que eu tenho não sei se vocês conseguem ver muito bem na gravação. Mas se eu quiser extrapolar isso aqui, eu consigo fazer uma duplicata disso. Estou colando esses dois nodes. Eu vou olhar de novo por eles. E vou botar um, um checkboard aqui em cima. No checkboard, como ele é, tem linhas duras, né, por causa do quadriculado, a gente consegue ver bem essa diferença. Então se eu aumentar aqui bastante o meu blur o meu defocus, eles também estão colonados entre ele com expressão, então se eu aumentar um aumento o outro, perfeito então é isso, essa é a diferença que eu tenho entre o blur e o defocus, então repara aqui no defocus eu tenho mais passes no blur eu tenho menos passes então se eu tenho alguma coisa que eu preciso fazer, que eu preciso de mais qualidade eu vou usar o defocus, mas por outro lado o meu defocus também deixa o computador um pouco mais lento porque ele exige mais do processamento Voltando para esse mesmo assunto aqui, eu estou com a minha imagem. E uma coisa que também pode ficar se preocupando, principalmente se você é, pensa no lado fotográfico da coisa, é a diferença entre o Exposure e o Grade. A diferença é, nessa, nesse Node Exposure, ou seja, Exposição, eu tenho a separação por Stops. Então, se você está acostumado a trabalhar com matemática de câmera, você provavelmente já acostumou a medir a intensidade da luz, né, a, a exposição da, do, do, da imagem em stops. Mas isso não é grande problema. Esse mesmo node, ou seja, essa mesma configuração aqui dentro, está aqui dentro do grade na aba Multiply. A diferença é que aqui eu tenho a divisão por stops, e aqui eu tenho uma divisão um pouco mais natural, digamos assim, para quem não entende de fotografia. Então se você entende um pouquinho, você sabe que um stop, é igual a 2 no Multiply. Então, eu tenho aqui também comparando o antes e o depois. Eu também estou com a divisão aqui ainda. Ó. Então, eu tenho o Exposure. Deixa eu botar outro aqui. E eu tenho aqui eu tenho o Grade. Então, o Grade está de um lado e o Exposure está do outro. Se eu botar aqui agora 2 no meu Exposure, eu simplesmente preciso passar para 4 no meu Grade. Então, repara aqui. Ó. A diferença foi a mesma. Se eu ponho 3 no meu Stop, isso equivale a um 8 no meu Multiply. E por aí vai então você só precisa saber essa matemática entre eles você pode até talvez criar uma expressão que faça isso mas o, o importante é saber que se eu tenho o mesmo node nas duas opções outra coisa também que faz é, muita gente pode passar desapercebido mas que é interessante reconhecer deixa eu voltar aqui para o meu original para não ficar sofrendo com esse problema da qualidade ali, eu vou voltar também com o meu blur que está muito alto, obviamente, o meu defocus. O meu focus de defocus um de 1 aqui, só para tentar fazer uma integração de leve entre as duas imagens. E vou também tirar o meu wipe, essa divisão que eu crio usando aqui em cima. Tá? Então esse é o wipe que eu estou usando o tempo todo. Cards. Se você trabalha com setup 3D, a gente costuma ter duas opções, o card 3D e o card normal. O card 3D ele é mais leve e você consegue visualizar ele diretamente no Viewer 2D. O card 3D automaticamente ele te envia para o setup 3D do Nuke e ele é um pouquinho mais pesado, e ele vai te obrigar a usar um Scanline Render, ou seja, vai te obrigar a passar por uma etapa a mais. O card 3D ele te obriga a conectar numa câmera, enquanto o, scanline, o card normal ele passa pelo Scanline Render, o Scanline Render, sim que vai pedir a câmera. Mas se você for ver aqui, o resultado entre os dois é praticamente o mesmo. Então eu consigo obter o mesmo resultado entre eles. Então repara que de novo eu tenho o um problema do bounding box, e eu poderia, por exemplo, aqui no final, botar um crop, ou botar uma outra ferramenta que eu possa usar para poder eliminar o meu bounding box. Então repara que esse bounding box vai acontecendo ao longo da minha comp, e conforme eu for criando aqui mais merges ou for aumentando esse bounding box, sempre que eu puder, eu volto e removo esses frames, esses pixels extras outra coisa legal de ver também é que quando eu tenho o meu deixa eu compreender aqui se está tudo bem isso que eu tenho aqui no, também no meu card 3D é que via Scanline Render eu ganho de graça um, um, um Deep Data então se eu estou aqui no meu Scanline Render e coloco aqui em Deep eu tenho informação de Deep somada na minha comp então, essa é a informação que eu tenho. Então, por exemplo, uma coisa que eu estou fazendo aqui, são duas coisas em uma, na verdade, né? Eu estou usando a minha informação, deixa eu voltar aqui para o meu RGB, eu estou usando a minha informação do Curve Tool, eu fiz aqui um AutoCrop, então, meu AutoCrop, ele está gerando para mim aqui o crop de máscara, por quê? Porque quando eu estou aqui no meu Render 3, no meu Scaline Render, e principalmente quando eu chego aqui para o final da minha comp, eu dei uma uma perspectivada só para poder fazer o exercício aqui então eu tenho um crop que eu estou usando depois aqui dentro então repara aqui o meu deep crop faz isso então repara o seguinte de novo né então com o meu curve tool eu consigo fazer o meu crop automático da minha da minha comp eu peguei esse número que ele gerou e joguei aqui dentro via a expressão do meu curve tool e dentro do meu deep crop também eu tenho aqui então o, o corte da minha comp. Então repara aqui, eu ganhei Deep Data sem fazer grande esforço. Simplesmente porque eu tenho aqui um setup do canais Render. Ou seja, se você está fazendo uma comp grande e está usando um setup 3D grande e você precisa depois, por algum motivo, separar os planos você pode jogar isso para Deep e conseguir continuar trabalhando sem grandes problemas. Aí outra questão que a gente tem aqui, de novo é a diferença entre os Blurs então eu falei aqui rapidinho dessa diferença entre o defocus e o Blur normal. E outra coisa é o Motion Blur. O Vector Blur, novamente, ele também é muito mais ágil do que o Motion Blur normal. Então a gente tem, a gente tem o Motion Blur 3D, tem o Motion Blur, o Motion Blur 2D, que depende também de um Transform. O Motion Blur normal ele é muito mais ágil. E ele tem aqui também vários setups que você pode usar para poder otimizar... A, a tua comp fazer a alteração que você precisa e também, obviamente, ele já está com aceleração de GPU, o que vai te ajudar bastante. Esse aqui é um Macbook então a placa gráfica dele não é a melhor do mundo, mas você consegue entender onde a gente quer chegar Outra coisa também legal de saber é que, principalmente quando você tem esses uh, nodes de motion blur ligado num 3D ou ligado em Deep, começa a ficar tudo muito grande, muito pesado você pode fazer é, tanto no teu render, quanto no teu flipbook, você pode, por exemplo, no final desse range aqui dentro, você pode botar, por exemplo, dividido por 2, o que significa que ele vai fazer um render a cada 2 frames, então ao invés de demorar uma hora, demoraria meia hora para fazer o teu render. Se você botar dividido por 5, você vai estar tá renderando a cada 5 frames, ou seja, você vai conseguir reduzir em 1 um quinto. A, o tempo de render que você vai fazer no write a mesma coisa se eu tenho aqui, eu clico em render aqui dentro eu tenho o meu input eu vou botar aqui no meu caso, no meu global que é a duração que eu tenho aqui dentro e faria a mesma coisa, botaria dividir por 5 dividir por 10, ou quando você achar que precisa para poder otimizar o render e ao mesmo tempo ver o, o progresso da, da tua animação outra coisa que você pode fazer também é usar proxy, então se eu tenho uma dimensão X clico nesse ícone aqui em cima, ele reduz pela metade. Óbvio, ele vai dar aqui um probleminha no meu, no meu Motion Blur, mas eu posso voltar aqui em cima e ver de boa. Então eu tenho aqui, de novo, a minha compra pela metade, e outra coisa que eu posso fazer também é reduzir a qualidade dela aqui no meu Viewer, para conseguir também fazer alterações mais ágeis. Então repara que fica um pouquinho mais rápido. Eu também tenho essa opção aqui também, mas isso aqui é mais para quando você dá zoom no view, na Viewport, esse tipo de coisa. E por último também, outra coisa que vai fazer muita diferença quando você está fazendo também setups mais complexos é repara que no final de cada node desse, você tem esses quadradinhos. Esses quadradinhos são justamente os canais que estão sendo transmitidos pela sua pipe. Né? Ou seja, pela sua conexão. Então repara que no início aqui eu comecei só com RGB mais Alpha. Depois eu, aqui eu já aparecia já um 3D. Então eu tenho aqui mais é, Motion e por aí vai. Então, o que acontece é, no meu render final, eu só preciso de três aqui, estou usando só o RGB. Então, para que, que eu preciso disso aqui tudo? Então, eu, por exemplo, eu poderia chegar aqui dentro e botar apenas RGB. Então, o meu node altera, eu chegaria aqui embaixo e otimizaria a minha performance. E por aí vai. Alguns nodes têm essa opção, outros não têm essa opção, porque ele demanda isso, mas o importante é, sabendo que fazendo isso uma vez, você vai começar a reduzir o número de canais que você vai transmitir pela sua pipe, isso vai também otimizar o trabalho. E por último, uma vez que você fez todo esse trabalho, você fez a composição toda, se você tiver com algum problema de lentidão, algum node que talvez esteja dando um crash, né, um pau no, no, no seu render, ou na sua performance durante o trabalho, a gente hoje tem um node chamado Node Profile. Esse Node Profile antigamente ele era via script, via script, então, ele coloria os nodes e dava graficamente para você essa informação. Hoje em dia, quando você coloca esse node profile, você pode colocar ele em qualquer parte da sua comp, ele faz, entre aspas, um render, e ele gera para você isso aqui. Ele gera um relatório que diz para você, dentro da, sua, dentro da sua comp, ou seja, no lugar que você colocou ele, no meu caso aqui no final, que seria equivalente ao meu, meu node de exportar a comp, ele diz para mim a como está acontecendo o desempenho do, do, meu, do meu projeto. Então, se eu olhar aqui em cima, eu vejo que o meu Vector Blur, que é, seria natural isso, está né? usando a maior parte do meu processamento. Em seguida vem o meu Scanline Render e depois vem aqui o meu Merge. Então, é totalmente natural. Eu tenho essa, esse relatório por CPU por a operação, por memória, então repara que o meu read, na verdade, eu gasta mais da minha memória, e enquanto o meu vector blur está mais lá para baixo, e o legal disso é que essa performance que ele me dá aqui, esse gráfico que ele me dá, ele é relativo ao frame que você está, então se você carregou aqui, e eu consigo olhar aqui, ao invés de, uh, em média, olhar por frame, eu consigo alterando aqui, e ele vai me mostrando por frame como está, a minha performance. Então, repara que o meu gráfico vem alterando e vai chegar mais para o final. E, dependendo do frame que aconteceu aqui, repara aqui, o quanto que alterou de um para outro. E também eu posso visualizá-lo em vários modos diferentes. Posso ver, por exemplo, no modo de pizza, ver como durante a minha timeline. Então, repara aqui, ó, justamente aquele pique que teve. E depois também posso ver como uma tabela. E esse gráfico ele é um XML. Então, se eu precisar carregar ele aqui dentro. Eu tenho o XML, ou seja, eu posso até, até usar ele dentro de outros aplicativos que eu posso gerar, por exemplo. Com esse relatório, eu me despeço. Obrigado por assistir e até a próxima.